Boa tarde a todos, é, eu gostaria de dar as boas-vindas a esse procedimento público de a, exame de qualificação de tese de doutorado da doutora Adriana Ferreira Barros Areal. É, então, antes de começar, eu vou fazer o procedimento protocolar de cura dos procedimentos básicos, né, uma, uma exigência formal, depois eu vou apresentar a banca e aí nós damos seguimento ao ao processo. Essa sessão pública de defesa de eh, qualificação de tese de doutorado inclui 50 minutos de apresentação formal do trabalho científico, seguido de arguição pelos membros da comissão examinadora, de até 30 minutos para cada examinador, tendo a candidata até 30 minutos para defesa de cada arguição.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 delas cabendo recursos ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão somente por vícios de forma. Então, a defesa do exame de qualificação da Adriana tem como título o impacto indireto da Covid-19 na força de trabalho em saúde nos hospitais universitários brasileiros. Então, a banca ela tem a seguinte composição. Eu sou presidente da banca, sou orientadora, na verdade, da tese de doutorado da Adriana, meu nome é Elícia Mota, eu sou reumatologista ah, do Hospital Universitário de, de Brasília, sou orientadora do programa de pós-graduação em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, ao qual ah, essa tese está vinculada, sou também orientadora do programa de Patologia Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Ah, nós temos aqui na composição da banca, como membro interno, ou seja, membro que faz parte aqui do nosso programa de pós-graduação da FMUNB, o professor Rafael Boixá Barros, professora é médico-psiquiatra, doutor em ciências da saúde pela Universidade de Brasília, professor da graduação e pós-graduação da medicina da UNB, coordenador do laboratório de psiquiatria da UNB. Professor Rafael, seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar estar conosco hoje aqui nessa qualificação. Obrigado, eu que agradeço a, ao convite, muito obrigado. Obrigada, professor Rafael. Como membro uh, externo, uh, mas é um membro externo praticamente interno, que está sempre presente aqui nas nossas qualificações e defesas, professor Wilton Ferreira Santos. O professor Wilton é também reumatologista, formado em medicina pela Universidade de Brasília, tem residência em Clínica médica em reumatologia no HUB, o NB, ah, é doutor em reumatologia pela Unifesp e mestre em Educação e Saúde pela FEPEX. Então, doutor Wilton, é, mais uma vez, muito obrigada por sua presença e por aceitar estar conosco aqui nessa qualificação. Está com o microfone fechado. Obrigado a vocês, viu, Perinista, é pelo convite. É sempre um, é um prazer. Muito então, obrigada. E nós temos como suplente mais uma suplente que está conosco aqui hoje, a, a doutora Daniela Mariano Carvalho Louro. Daniela é gastroepatologista endoscopista do IHBDF, é supervisora da residência médica de gastroenterologia também do IHBDF, tem doutorado em ciências da saúde aqui também por nossa universidade. Daniela, muito obrigada, muito obrigada por aceitar participar dessa banca e estar presente hoje aqui. Acho que você não habilitou o seu microfone, Daniel. Você, eu acho que você vai ter que sair e entrar novamente depois habilitando o microfone. Na hora que você entrar, tem um ícone de habilitação como ouvinte ou com microfone. Você pode habilitar o microfone, ok? Para quando você retornar. É, bem, e aí, a, feito a apresentação, depois eu volto aqui para compor a banca novamente para as observações... É, eu vou então passar a palavra para a Adriana. Adriana, você tem 50 minutos para fazer a sua apresentação, que são cronometrados a partir de agora. Então, faça a sua apresentação e depois nós passaremos para a etapa de arguição. Boa sorte! Obrigada, Lícia. Obrigada, professores. É... Obrigada a todos os membros da banca pela disponibilidade, pelo tempo de vocês em aceitarem participar dessa etapa da minha formação. Então, hoje eu vou falar sobre meu tra o trabalho é, que a gente tem desenvolvido, que é o impacto indireto da Covid-19 sobre a força de trabalho saúde, nos hospitais universitários brasileiros, tá? Deixa eu ir passando aqui. Bem. Então, eu tenho certeza que nenhum de nós ali pelo final de 2019 nem imaginava o que fôssemos enfrentar enquanto mundo com o surgimento da nova doença, que foi o COVID-19, muito menos em termos de profissionais de saúde. Né? Então, em questão de três meses, o mundo se deparou com uma pandemia, cometendo todos os continentes em março de 2020 a OMS decretou oficialmente pandemia e o Brasil se viu diante do enfrentamento de uma pandemia como chegou a ser em várias ocasiões o segundo país com maior número de casos. É, aqui a gente tem já um, um segmento maior que a gente vê os, os vários picos que foram enfrentados ao longo da pandemia até hoje. Isso causou como impactos diretos, principalmente é, uma sobrecarga de trabalho e o risco de adoecimento, né? Então, essa força de trabalho em saúde, ela foi impactada pela contaminação, pelo Sars-CoV-2, né? O desenvolvimento da, da Covid-19 e o risco também de morte. Junto com a sobrecarga de trabalho e todos esses riscos, veio a exaustão física, né? que pode ser traduzida nessas imagens em que a gente vê as marcas né, físicas que ficaram pelo uso de EPIs, uh, o efeito psicológico, então, da sobrecarga de trabalho, da exaustão, o pedido dessa força de trabalho para manter as medidas de isolamento social, uma vez que a força de trabalho não tinha, na maioria, é, de, de, na maioria dos casos, essa opção. O que acarretou impactos indiretos? Né? e esses impactos indiretos se manifestaram pelo adoecimento físico e mental, mas também pelo absenteísmo. Né? Além disso, tivemos que considerar o afastamento laboral dos profissionais de grupos de risco do atendimento presencial e tudo isso junto de uma forma não vivida por nós durante os últimos 100 anos, um colapso de vários sistemas de saúde. Isso aconteceu na Europa, onde a gente teve um grande exemplo na Itália, aconteceu também aqui conosco no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos e foi o que levou ultimamente esse colapso do sistema até chegar medidas extremas na qual esse ano a França autorizou que médicos, mesmo que estivessem contaminados, mas com formas leves, continuassem atendendo pela falta de recursos, falta de mão de obra. Bem, então a tese, a hipótese do nosso trabalho é que a gente teria um maior afastamento laboral dos profissionais de saúde durante o período da pandemia de Covid-19 no período de interesse do estudo. Bem, nosso objetivo geral, então, foi avaliar os afastamentos de trabalho dos profissionais de saúde por quaisquer causas, exceto pela infecção suspeita ou confirmada pelo Sars-CoV, comparando-se o período de interesse que foi durante a pandemia em 2020 e o antecedente ao surgimento da COVID, que foi o período pré-pandemia em 2019. Em termos de objetivos específicos, analisar a quantidade desses afastamentos né, antes e durante a pandemia nos empregados de serviços hospitalares e identificar as principais causas de afastamento nos dois períodos de interesse. Quanto aos aspectos éticos, essa pesquisa ela foi submetida à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e foi aprovada em maio de 2020. Bem, em termos de materiais e métodos, é um estudo observacional, longitudinal, de medidas repetidas, com o controle histórico, dos afastamentos laborais em uma população de trabalhadores de serviços de saúde. A amostra foi obtida junto aos empregados da empresa brasileira de serviços hospitalares, da Rede EBCE dos hospitais universitários, e o período de estudo é, compôs dois grupos, né, a gente teve o grupo pré-pandemia, em que foram analisados os afastamentos entre né, o 1 de março de 2019 e, 1º de, e 31 de julho de 2019, e o grupo durante pandemia, que foi de 1 de março de 2020 a 31 de julho de 2020. É, os dados foram obtidos junto ao Banco de Dados de Registro de Afastamentos Laborais dos Trabalhadores da Rede EBSER, que é, contém 40 instituições com abrangência nacional. As variáveis coletadas incluíram idade, data de admissão, sexo, unidade de lotação profissional... Afastamentos administrativos caracterizando o tipo, o início, a duração e a categoria profissional, afastamentos por atestados médicos e afastamentos administrativos de trabalho presencial. Os critérios de inclusão foram os trabalhadores de todas as categorias profissionais, assistenciais ou de apoio, que estavam vinculados à rede EBSER nos dois períodos de interesse avaliados, e o de exclusão, trabalhadores de todas as categorias profissionais que estivessem somente em um dos períodos avaliados. Bem, os desfechos analisados: então foram observados os números de afastamentos. Por todas as causas, que não a infecção suspeita ou confirmada por Sars-CoV-2. Todas as causas administrativas não relacionadas à própria saúde. Por motivo de saúde própria, todas as causas. Por grupos de causas específicas, conforme CID-10. E quando também do diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID. E a inclusão em grupo de risco para COVID-19. Além disso, foram avaliadas as razões de chance entre afastamentos por todas as causas no período pré e durante pandemia, entre os afastamentos por todas as causas relacionadas à, à saúde própria, todos os suicídios no período pré e durante pandemia, e entre os afastamentos por causas relacionadas à saúde mental nos períodos pré e durante pandemia. Para análise estatística, foram selecionadas né, as técnicas para avaliação de medidas repetidas, com o objetivo de avaliar as proporções de indivíduos afetados, foi utilizado o teste de McNemar. Na avaliação dos afastamentos por doença mental, o modelo utilizado foi o, de é, o modelo de equações estimadas generalizado, GEE. Nas Avaliações das, de sobrevivência, né? Na análise de sobrevivência foram utilizadas curvas de Kaplan-Meier para avaliar e testes de log-rank para avaliar as mudanças nos perfis de tempo de evento. E todas essas análises foram conduzidas no SPSS versão 25.0. Bem, então falando um pouquinho dos resultados, foram incluídos 32.691 indivíduos, a média de idade foi de 39,2 anos, a maioria desses trabalhadores eram mulheres, uma ordem de 70,3%, também a maioria eram profissionais de saúde, representando 82,5% da amostra, e os profissionais de apoio representaram 13,7% da amostra. Aqui a gente tem uma distribuição nos hospitais da rede EBSERI, então a gente pode ver que realmente foi um estudo que tem uma representatividade nacional, o a região que mais participou com indivíduos foi o Nordeste com 48,8%, seguido pelo Sul com 41,2%, depois a região Sudeste com 18,8%, a região Centro-Oeste 13,8% e a região Norte com 4,6%. As, as estrelinhas são as maternidades e os círculos, os pontinhos são os hospitais universitários. Bem, na caracterização da amostra, né? então novamente a gente teve uma população com idade de 39,2%, uma predomínio do sexo feminino, de profissionais de saúde, e as principais categorias é, profissionais envolvidas foram os técnicos de enfermagem, com 31,4%, seguido pelos médicos, 21%, enfermeiros, 17%, técnicos em saúde, 3,38%, fisioterapeuta, 3,12%, e as demais profissões com 1%, por cento ou menos de representação, mas incluíram farmacêuticos, técnicos em radiologia, psicólogo, assistente social, nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, cirurgião dentista e biomédico. Bem, é, observamos que houve uma redução na frequência absoluta desses afastamentos não diretamente relacionados à Covid-19. Então, no grupo pré-pandemia a gente teve uma frequência absoluta de 51,3 e uh, no período durante a pandemia 43,6, o que trouxe uma razão de uma razão de chance para a gente de 0,73. Dentre esses afastamentos, os afastamentos relacionados à saúde foram mais frequentes que o administrativo em ambos os períodos de estudo. E nos afastamentos relacionados à saúde, o afastamento por adoecimento mental foi o que apresentou aumento durante a pandemia. Também se observou um afastamento de 33,6% dos profissionais afastados por COVID suspeita ou confirmada em 2020, e 19,9% desses profissionais foram alocados para trabalho remoto em virtude de pertencerem ao grupo de risco. Então, nessa tabela, a gente consegue ver a, que houve realmente uma redução absoluta nos afastamentos por causas não relacionadas diretamente ao adoecimento por Covid. Então, aqui a gente tem, ele foi estatisticamente significativo. Uh, mas as relacionadas à saúde foram as que predominaram em relação aos outros afastamentos administrativos. Quando a gente avalia a Proporção desses é, afastamentos, um período, no um período pré-pandemia, com o um período durante a, a pandemia, a gente pode observar que não houve diferenças, os afastamentos relacionados à saúde continuaram predominando, é, e numa proporção muito semelhante, 70,7 versus 70,1, os administrativos, na ordem aí de 20%, casamento, paternidade, maternidade na ordem de 4 a 5%, doença infamiliar 2 a 3%, doação de sangue 1.8, que se manteve exatamente igual, aborto e complicações se manteve exatamente igual, bem como os acidentes ocupacionais também. Quando a gente avalia a chance de risco desses afastamentos pelo tipo de afastamento, então o que a gente observou é que realmente houve uma redução desse risco, né? Um baixo risco em 2019, que só se mostrou aumentado para o adoecimento mental, que aqui a gente vê o lado direito da curva do gráfico. Bem, então, quando foram avaliados os afastamentos relacionados à saúde, evidenciou-se esse aumento do risco de absenteísmo pelo adoecimento mental. No período pandemia, esse aumento da chance de afastamento foi da ordem de 38,6%, foi estatisticamente significativo. E o risco desse afastamento quando ajustado para o sexo mostrou que os homens tiveram um risco relativamente menor em relação às mulheres, da ordem um risco relativo da ordem de 0,451, também estatisticamente significativo. Em relação à duração desses afastamentos por doença mental, no grupo durante pandemia, houve um aumento médio de 4 dias em relação ao grupo pré-pandemia. Neste gráfico, a gente pode observar que é, a gente realmente teve uma redução de todos os afastamentos relacionados à saúde, por todas as causas relacionadas, então a gente vê que a barrinha mais escura é de 2019, e a barrinha mais clara é durante o período, durante pandemia, e ela só se inverteu no grupo das doenças mentais e comportamentais. Nas demais a gente conseguiu uma redução em todas as áreas. Bem, é, quando se avalia as curvas de sobrevida, o que a gente percebe, que no início da pandemia, logo ali, nos primeiros 45 dias, a gente teve uma aceleração desses afastamentos laborais, e possivelmente isso foi, se associa a esse pânico inicial de enfrentar o desconhecido, ninguém sabia o que estávamos enfrentando, a não ser que era uma doença, que era uma doença potencialmente grave, com risco de morte, né? Mas, contudo, no decorrer do, da pandemia, a gente foi percebendo uma redução progressiva desses afastamentos até o final do período de observação. Então, aqui a gente tem as curvas de sobrevida. Então, durante a pandemia, essa que tá um pouquinho mais escura, então a gente vê que teve um, uma aceleração e depois essa curva se inverte, né? E se distancia, a gente vê a redução. tanto quando a gente avalia todas as causas, exceto Covid, quando você avalia as causas relacionadas à saúde, as duas tiveram o mesmo comportamento. Também foi observado que nas cidades é, que, dos hospitais universitários, inclusos na pesquisa, teve uma correlação entre os afastamentos laborais dos profissionais por todas as causas, exceto Covid, e a prevalência cumulativa dos casos de Covid. Nesse Neste local. Então, quanto maiores os números de casos de Covid, maior era o afastamento de saúde indiretamente relacionado. Né? Então, aqui a gente vai ver esse gráfico em que você vê os afastamentos: que quanto maior o afastamento, maior também a. É, quanto maior a prevalência dos casos por 100 mil habitantes, maior o afastamento. É, em saúde, não diretamente relacionado à infecção por COVID. Então, o que esse trabalho agrega para nós? Ele, e, e nesse, Ao contrário do que a gente esperava, né, inesperadamente, a gente teve essa redução absoluta nos afastamentos, por todas as causas, com exceção da saúde mental. Esses afastamentos, eles realmente foram mais precoces no início da pandemia, mas depois houve uma redução progressiva e as possíveis explicações vão incluir desde o pânico inicial de você enfrentar essa doença desconhecida, a proporção de acometimento, bem como uma resposta da própria força de trabalho a, a esse chamado para o enfrentamento da pandemia, a redução dos procedimentos eletivos, né, que acabou você tendo uma suspensão dessas atividades para direcionar para o atendimento da pandemia e a própria disponibilidade dos equipamentos de proteção individual, que também foi um e enfrentado no início da pandemia. Esse trabalho que avaliou o absenteísmo dentre bombeiros durante o afastamento do COVID, eles observaram nos seus resultados que houve essa mudança também do padrão, eles tiveram um aumento das licenças é, Relacionadas à infecção respiratória aguda, que é o que se espera, porque é um afastamento, uma causa direta do enfrentamento é, da pandemia. Mas depois houve uma nova mudança nesse padrão ao longo do período inicial da pandemia, em que foi observada essa redução é, de dias perdidos de trabalho por outros diagnósticos. Fatores também que podem ter contribuído nessa redução, do absenteísmo nesse, nessa segunda, logo depois da, daqueles primeiros 45 dias. Foi a contratação de mais profissionais, a melhora do processo de trabalho com o passar da pandemia, então vai sabendo o que fazer, como fazer e a melhor forma de fazer, a otimização do uso dos equipamentos de proteção individual e isso foi uma coisa observada. É observada e recomendada em vários e vários é, artigos em todos os, os países. E os fatores que influenciaram para o adoecimento mental inclui essas condições extremas de trabalho, essa sobrecarga que se tornou crônica, e a gente tem que lembrar que os profissionais de saúde já, é, já são uma população é, que realmente já tem essa sobrecarga crônica de trabalho, o desequilíbrio entre as necessidades pessoais e as demandas do ambiente de trabalho que se tornou um ambiente de trabalho muitas vezes hostil para a maioria das profissionais e também os, os fatores intrínsecos o medo de, de adoe... levar a doença para familiares o medo do adoecimento o medo da morte né quando você vê vários colegas seus enfrentando isso então realmente trouxe todo a flora todos essas esses Essas variáveis que interferem no adoecimento. E daí como proceder? né Então a oferta de suporte psicológico aos profissionais de saúde foi uma das unânime em toda a literatura é, científica, é, por meio de uma comunicação efetiva e assertiva, adequação de ambiente de trabalho, que realmente foi uma dificuldade pra, em muitos países e não foi diferente aqui para nós no Brasil, pela questão de estrutura, pela questão de disponibilidade de TI e o próprio acolhimento das necessidades dos profissionais envolvidos no atendimento de saúde, ela passou a ser uma ação estratégica de gestão. Então, para o gestor conseguir fazer o enfrentamento da pandemia, ele teve que passar a acolher as necessidades desses profissionais. Aqueles que se distanciaram disso, enfrentaram mais e mais dificuldades, né, então isso é uma coisa que a gente, pelo menos aqui no nosso país, a gente percebe com clareza. Bem, então as, as conclusões que a gente já alcançou o trabalho, que a gente teve uma redução do número absoluto de afastamentos laborais por todas as causas no período da pandemia, Quantas causas dos afastamentos relacionados à própria saúde, houve redução por todas as causas, por grupos de doenças, exceto para as doenças mentais. O afastamento por doença mental foi mais frequente em mulheres e teve uma duração maior na pandemia. E que esse estudo fornece um embasamento para a implementação de estratégias de gestão que ofertem suporte psicológico e melhorem o um ambiente de trabalho, de modo a reduzir o impacto do adoecimento mental. Como perspectivas futuras, é, a gente está em vias no caminho da publicação do artigo, da elaboração da tese. O artigo ele já foi submetido, ele está no, no processo de revisão junto à revista *PloS One*. Então ele é, ele está desde ele está nessa fase de revisão por pares, já é a segunda revisão. É, também pudemos participar de outras pesquisas da Linha Force, é, que a, foi o art, um artigo que avaliou a prevalência de é, doenças mentais em, em residentes durante a pandemia, uh, o, o custo né, do, da suspensão dos procedimentos eletivos, e a gente teve a publicação também do protocolo do trabalho que estava avaliando a síndrome de burnout e doença mental nas residências multiprofissionais. É importante falar que essa, essa pesquisa está inclusa dentro da, de outras pesquisas da linha FORCE que foram avaliando vários é, segmentos, né? várias implicações do COVID na força de trabalho. Essas foram mais algumas das referências que eu utilizei. E eu queria agradecer a todos pelo tempo, pela disponibilidade, pela atenção. Muito obrigada. Muito bem, Adriana. Parabéns pela apresentação, muito pontual. Só duraram até os minutinhos aqui. É, e agora é, eu gostaria, então, de, já, já compus a banca, de chamar, então, os nossos avaliadores. Ah, nós aqui, no Programa de Ciências Médicas, nós... Convidar primeiro o um avaliador externo, o um avaliador externo abre então os trabalhos. Então eu vou chamar o Dr. Wilton, doutor Wilton, né? vai iniciar então aqui com as suas observações. É, seja bem-vindo, nós temos então uma hora, doutor Wilton, podemos fazer 30 minutos, 30 minutos ou na forma de diálogo. Ah, o que a que, Adriana, candidata, o que, que você prefere? Você preferir ir respondendo? Sim. Tá. Eu acho que fica melhor mesmo, a gente vai fazendo forma de diálogo então, tá bom? Então, primeiramente, eu queria é, agradecer né, a Anícia, né, a sua orientadora, e a você por ter entrado em contato comigo. Eu não sabia que o tema seria esse, né? então, assim, eu achei um tema, só fazendo uma abordagem geral, eu achei um tema extremamente interessante, eu, eu, eu mexo com isso no tribunal, né? eu trabalho no tribunal, eu acho que é um tema muito esquecido, de uma maneira geral, para gente. Acho que esse é um tema que tem um impacto social e econômico extremamente importante. é o tribunal, há um tempo atrás, quando fiz alguns levantamentos, o afastamento do servidor era mais de 600 reais dia no custo dos cofres públicos. Então, ele tem um impacto não social, mas um impacto econômico muito importante. Então, assim, ela, é, quando eu vejo sua pesquisa, eu vejo assim, ela, ela explora esse assunto num tempo de pandemia, né, para tornar explícito, ou seja, ela tem um caráter exploratório, inicialmente, você não, você não sabe exatamente o que você vai encontrar, como toda pesquisa passa por isso, né, você vai fazer um levantamento, etc., para ver é, um, um, um fenômeno importante dentro da, dentro da sociedade brasileira, que é o absenteísmo do trabalho em tempos de pandemia, que é uma situação extremamente é, rara, a gente vê, que foi que a gente teve essa oportunidade, de, e ainda bem que tivemos pessoas como vocês, para poder estudar é, é, esse fenômeno pandemia em suas diversas dimensões e inter-relações. Então, ele tem essa questão exploratória, ele, ele ele descreve, ele busca descrever no sentido de caracterizar esse afastamento, que, é, é, e aí você tenta fazer estabelecimentos possíveis com relações, ou relações é, causais de por que as pessoas se afastam e, ao mesmo tempo, é, identificar os fatores. Eu acho que ela traz essa questão explicativa porque ela busca é, entender isso, identificar fatores determinantes que poderiam estar contribuindo para a ocorrência do fenômeno. Então, é, é, em princípio, é, é, só falando sobre a relevância, que Extremamente importante, ela tem uma relevância muito grande, e esse quesito ele, é aprovadíssimo é e, e, e foi feito com muito cuidado, escolhendo muitas variáveis. É, é, assim, eu fui olhar, né, tinha mais de 11 variáveis na hora de desfechos, eu achei até que fosse ficar extenso na hora de abordar os resultados, mas né, ficou realmente muito sintético. Então, eu tô aqui na página 2, Adriana, agora a gente. É, nesse primeiro parágrafo, eu acho que essa primeira eu vou falar só essa vez de frase porque eu, eu acho interessante assim, a força de trabalho em saúde, você está nesse segundo segunda frase sua, representada é por seus profissionais. Aí você não quis colocar de saúde porque você já tinha colocado a força de trabalho em saúde. Senão ficaria meio repetitivo. Mas houve na sua tese uma necessidade de você confrontar os profissionais de saúde, e profissionais de apoio. Por isso eu acho que talvez fosse melhor para escrita sua, você trazer os profissionais de saúde para os profissionais aí onde está profissionais sem colocar saúde, porque você tem que confrontar com esse outro subgrupo e deixar a força de trabalho nesse sistema, nesse sistema que você colocou na frase anterior, para fazer a coesão dessa frase com a frase anterior. Eu acho que faria é melhor, que isso não repete, saúde... E aí a força de trabalho nesses sistemas, representada por seus profissionais de saúde e por seus profissionais de apoio, acho que ficaria é uma frase mais interessante. Só essa breve, e aí a gente vai para as questões de, de conteúdo. É, aqui na segunda estrofe, é, boa, é você coloca, comporta, eu queria que você falasse um pouco sobre esses comportamentos naturais de autodefesa e fuga. Você define aí, provavelmente você deve retomar isso. Lembre-se que na introdução, o que você expressar na introdução, você tem que trazer isso novamente, de alguma forma, no seu texto de resultados e discussão. Ou, pelo menos, discutir para a, a introdução a não ficar isolada lá atrás. Eu queria que você, se é, exemplificou com isso e me explicasse o que é. Na verdade, é uma curiosidade minha. Seu o microfone está fechado, Adriana. Então, quando coloca esses sentimentos de fuga, é aquela reação mais primordial do ser humano, quando você tem um enfrentamento de uma situação, você faz uma reação de enfrentamento, de paralisia ou de fuga. Né? É, então, é, muitos, isso eu tive uma experiência é, no sentido assim. Você está diante do desconhecido, como que você vai você vai enfrentar essa situação? Ou então você vai fugir dela? Então, o absenteísmo poderia ser essa fuga, esse caminho de fuga. Né? Essa defesa. Sim, porque seria também, é, expõe um sentimentos de autopreservação, né? Para a pessoa se preservar como indivíduo, ela foge daquela situação. Ok, entendi. Aí eu, eu não sabia dizer como é que você retoma, retomaria isso lá na, na discussão, não sei. Mas é uma Tem, coisa para você pensar, tá? Tá. Tem alguns artigos em que foram colocados muitos dos sentimentos que os, os profissionais de saúde apresentavam. Então, eles colocavam, por exemplo, ah, ok. o, medo, o medo de levar a doença para a família, o ah, medo... Entendi. Né? Exatamente, essa, essa coisa do medo da morte mesmo, de ser o provedor da família. Então, eram mães, eram pais, ido né? de ter que se afastar, de sair dessa convivência. Então, foram esses medos. Ok, entendi, Jardim, você colocou a biografia, para mim, eles estavam falando de percepções. O Euton, só, só uma observação, né? assim, até, até com relação ao formato, foi do programa, então, sabe disso, mas a Daniela também, né? que assim, a gente tem... É, esse momento de qualificação, o um momento uh, que é no meio do, da, do doutorado, o objetivo é ah entendi só está no norte isso é uma... exatamente se o aluno está indo no caminho se as coisas estão acontecendo tá Não, então, é, tá e, e é por isso que o documento né, ele, ele mudou eu, você lembra de quando eu qualifiquei o tamanho do documento né agora o documento obrigatoriamente tem o um máximo é de páginas. É por isso que ele não tem a sessão de discussão. Então, ele fica uma introdução, objetivo breve, resultados parciais, se tiver alguma é, perfeito, perfeito. é por isso que está tão sintético. Mas pode deixar que na defesa você vai ver a discussão da primoral. É. Achei muito, muito bem explicado o terceiro parágrafo, muito bem justificado. Eu acho que o adoecimento mental, assim, nesse tempo, ele é muito bem justificado e muito bem apropriado aí a preocupação sua em estudar. E aí a gente vai para a parte seguinte uns é... objetivos eu, assim você pode deixar eles todos abertos os objetivos específicos que eu tô falando que vem logo no, no terceiro parágrafo uma outra forma e acho que você não precisa responder isso é só em vez de analisar identificar comparar, identificar seria na hora que você identificar as principais causas de afastamento nos dois e nos grupos e subgrupos estudar seria uma forma de você sintetizar, não sei, mas é só uma coisa para você pensar, também não vejo problema nenhum eles ficarem todos abertos. Entendeu? assim Das ações, dos objetivos. É, e aí eu queria entrar no material e métodos, que são algumas coisas que eu fiquei realmente em dúvida que custam muita novidade para mim. Por que, que quando você diz, pega um fenômeno que for absenteído no um trabalho, que você, isso já ocorreu e você define um prazo, você chamou de longitudinal é, é, no passado. Ele, assim, ele é prospectivo. Em que sentido? Minha pergunta seria isso. É porque no momento que a gente foi fazer a, o desenho do estudo, a gente ainda estava é, no ali foi por volta de março, né? Então a gente ainda ia fazer ia, a se, ia, ver. ia ver o como ia se comportar os afastamentos, os afastamentos né? porque a gente começou a ler pesquisa por volta de delineamento, março, abril, maio, e o período de interesse de, da, da coleta do período pandemia, ele ia até 31 de julho daquele primeiro ano. Né? Entendi. Mas você fez a análise, uma análise foi de retrospecção. Você a gente que uma análise documental. Foi uma, foi... análise documental? foi uma análise documental, foi uma análise documental pelos dados do banco de dados. Eu não sei se isso caberia como, como prospecção, mas enfim. É, eu tenho a impressão que a análise em si ela é mais reta, eu não sei, aí depois ali você pode complementar. Porque eu tenho a impressão que assim uma vez ocorridos os afastamentos, eu analiso uma data, 2019, uhum. e uma outra data, 2020. Eu penso, penso assim, é que ela seria mais... Se bem que se, se couber a, pros, é, a prospecção, aí, acho que ela mexe na estatística também. Mas, enfim, foi uma dúvida que eu tive. Então, na verdade, você começou logo no início da pandemia e aí você foi alimentar. isso conta. Isso, por isso que teve essa parte prospectiva, porque a gente ainda não sabia. Quando se fez, a, logo da coleta dos dados, a gente fez a análise de 2019 e ficou esperando os dados de absenteísmo de daquele período até julho de 2020. Eu tô Hito, isso é importante, porque a gente discutiu bastante isso, né, como é que a gente ia é, fazer o delineamento do estudo aí, assim, ele foi desenhado é para ser um prospectivo do acompanhamento daqueles afastamentos que aconteceriam naquele período. Então, a gente, a, quando se propôs estudar, for, nós vamos avaliar o que vai acontecer agora nessa janela de tempo, né, é, em relação ao que aconteceu no passado. Então, a gente vai pegar como o nosso é, controle dos afastamentos que aconteceram na mesma janela de, de tempo no ano anterior, quando não havia Covid. Né? Então, a gente vai pegar, analisar esse período que eu vi agora e comparar com o ano anterior. Mas eu acho que tem, é, tem Mas razão eu tenho, questionamento. Eu tenho questão, Liz, assim, que quando você resolve fazer análise, você faz análise toda com base em retrospecção, porque a própria prospecção não muda em nada assim o que aconteceu retrospectivamente, entendeu? E ele acaba sendo, do ponto de vista analítico, muito mais um retrospecto do que... Porque, porque na verdade, o fenômeno ele já aconteceu, aconteceu. e você vai comparar os dois fenômenos. Eu não sei, Aí, é, enfim, é, foi uma dúvida que eu tive. Mas eu Aí eu que minha, para a Adriana, se a pandemia foi definida pelo MS em 11 do 3, por que começar em 1 do 3 e usar a palavra pandemia o tempo inteiro? Foi a forma, a questão do mês de março foi para a gente ter um, um, um parâmetro é, pelo que a gente já tinha definido lá um, e fechado do mês, porque quando vai fazendo as análises é, do banco de dados, ele vem fechado do mês, então a gente tentou manter esse período fechado e ficou mais próximo do período pandemia, a, a palavra foi usada pandemia justamente por já ter esse decreto da OMS, seria o período né, que a gente estaria a, avaliando. Doutor, a gente entendeu que no começo de março já havia todo o contexto, digamos, emocional aí do medo, né que já vinham as notícias desde o final de janeiro, a gente já tinha aquela sinalização na mídia, em fevereiro foram vindo aquelas notícias, coisas chegando perto, e que no começo de março a gente já tinha né, aquele ambiente formado ali é, é, de... Pandemia. Exatamente, de pandemia, embora não tivesse sido definido, mas do ponto de vista, assim os profissionais de saúde já estavam... Prepara, se preparando para isso, com aquela, eu, eu, eu, isso não mudou muito, em, assim, porque no dia 10 se chamou de pandemia, né? Aquilo estava é, então... vindo, caminhando ali. Por isso entendi. que a gente ia primeiro de março. Ficamos Acho na a de pegar... É a prático, não tem mudança, porque na verdade já estávamos vivendo em é, Adriana, tem alguma mais? Tá? Deixa, eu, deixa eu fazer aula lá embaixo para você selecionar os casos você usou CIDs, obviamente que foram documentados né ele é sobre naquela época se assim, que começa até mais, tinha muita questão dos rags que era assim, na verdade no síndes está sendo assim, de desconforto respiratório do adulto né que é o J80 que foi uma coisa muito prevalente no início e que não está na sua lista na sua relação de sítios aí eu pergunto assim se você colocou a gripe, mas você não colocou essa, e eu pergunto por qual razão, Você teve alguma razão. Olha só, acabou que a gente tentou definir o J11, porque a gripe seria o CID mais é... urgente, urgente e mais utilizado mesmo, prático da clínica, né? E logo depois, quando foram saindo os as recomendações do Ministério da Saúde, que naquela época a gente ainda tinha recomendações de trabalho saindo, assim, frequentemente, os CIDs mais utilizados eram esses do B34, que seria pela suspeita da COVID. Então, a gente, como não era o objetivo primordial, não era tanto a questão do, do afastamento direto pelo ah. COVID, né, a questão era o afastamento indireto, então a gente tentou é, ter pelo menos uma confirmação, a gripe ser uma suspeita e o B34 ser a confirmação, né? Então, que foi sempre o um critério que a gente usou para falar dos afastamentos diretos. Respondi a sua pergunta? sim entendi o que você quis dizer. Você... É Porque, na verdade, muitos desses pacientes que foram para a UTI, às vezes não iam com diagnóstico de COVID, mas iam com diagnóstico de estrago ou de síndrome assim, de desconforto. Agora, se o seu objetivo realmente não era essa questão do COVID, mas sim as causas indiretas relacionadas, aí talvez pudesse ficar de fora. Mas eu lembro que muitos atestados na verdade ficaram muito mais com a assim do que propriamente com essa da, da gripe aí provavelmente você terá perdido alguns suspeitos não confirmados provavelmente eu não sei, aí eu não sei se você vai dimensionar isso também não tá. era essa a dúvida mas uma coisa para você pensar se valeria ou não a pena, é incluir ou não tá é tá é aí você vê uma lista a gente eu só estou mudando de página tá Adriano eu já vou uhum. clicar aí achei essas escolhas das variáveis muito cuidadosa é muito interessante então né que você quis ver todos os afastamentos, inclusive os administrativos é, eu acho que eu inclusive acho que essa aí poderia até ir para sua conclusão alguns dessas variáveis que você já você explorou isso né é, e aí, eu, eu, eu, eu vou. Eu fazer uma pergunta. É, é, depois houve uma atualização da codificação do Covid para aqueles usos, a atualização da, da, da, da CID-10, provisória tal, com os com zeros. Mas acho que você não pegou isso, né? Porque a sua tese foi. A análise dos dados foi anterior a essa Foi, foi. Tá. Ok. Aí a gente entra, Adriana, que aí eu acho que né, a estatística está se aprimorando, melhorando e tal. E aí eu, eu, eu faço uma pergunta para você. Assim, na hora que a gente vai para a página da parte de estatística, eu poderia, eu poderia simplesmente pegar o número de ocorrências de, de OPCTIs para Covid, tipo assim, olha quantos atestados ocorreram. Né? E o número de. E a proporção de afastamentos de um grupo e subgrupo, proporção de afastamentos. Quanto se afastaram por proporção. O que isso muda com relação a fazer essas equações estimadas generalizadas? Assim, o que que, que ela, ela te dá? É, porque, assim, eu fiz um no tribunal dessa vez que é, estava super feliz achando que ia mostrar que vacinar para a gripe estava associado a uma diminuição de absenteísmo. Para minha surpresa, não esteve mas eu simplesmente fiz uma ato pessoal de medicina de trabalho orienta, que foi pegar a proporção de afastamentos em dois grupos, número de dias absolutos de afastamentos em dois grupos. E, e eu não consegui ver diferença é, nesse meu trabalho. aí Eu só queria entender assim o que, que é essa... essa né, ou estimações, ou de estimativas generalizadas, ou estimadas generalizadas, estimativas generalizadas, é, ela acrescentaria a essa... As, esses dois índices que são indesquesíveis nesse né, trabalho. Na verdade, o um dos objetivo o, o objeto o, a escolha desses modelos foi pelo pela pela natureza do, da variável de desfecho, né? Então, quando eu sentei com o pessoal da logística é, da da estatística é, foi justamente para tentar conseguir essa esse modelo para conseguir fazer essa extrapolação melhor. Porque é, quando se avaliava, porque elas foram categóricas, binárias, e as amostras foram não independentes entre si. Então, nesse caso, o, o modelo sugerido foi esse, de equações de estimativas generalizadas, para tentar avaliar melhor essa, essa separação. A diferença entre... Aqui você está comparando os dois grupos, não é isso? Sim. Na verdade, eu queria, era, era depois, mas depois eu sinto com vocês, era ver, se, eu, até resub, eu até refaria meu, meu cálculo naquela época, talvez com esse, se tivesse dado o suficiente dessa pesquisa que eu fiz, para ver se isso poderia mostrar a diferença. Então, você acha que essa, usando essa equação, esse modelo, na verdade, ele se houver a diferença, né, no caso, ele identifica melhor do que se eu fizesse proporções e fizesse um quadrado, por exemplo. Sim, a, a ideia foi essa. Inclusive, é por isso que foi a escolha desse teste de McNemar, justamente para ele avaliar é, essa questão das discordâncias né, de um mesmo grupo. Então, é como se eu tivesse conseguindo avaliar o um indivíduo com ele mesmo. Então, o, o, o definidor dessas, que não tem sido só o que quadrado, foi pela, por essa característica da variável de desfecho e pela característica da amostra, de ser uma amostra não independente. Ah. E você, você assumiu como... Ele a gente está comparando dois grupos distintos, um de 2019 e 2020 que não são as mesmas pessoas. Né? Não, não, não é, não. É, esse que é a diferença. O grupo, as, como critério de inclusão eram as mesmas pessoas que estavam em 2019 estavam em 2020. Ah, são as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas porque o critério, o critério de inclusão foi a pessoa estar na, na Epser, os mesmos enfrentando a no mesmo ambiente, enfrentando é, uhum. antes da pandemia, tá? então é uma amostra homogênea, eram os mesmos indivíduos. Ah, ok. A gente, a, a gente acerta, sabe isso porque era o mesmo identificador, então isso que assegura que eram amostras não-independentes. Ah, então, um... então, quando eu vou para os resultados, quando você fala que tem 3, 2, 32 mil, mil trabalhadores, eu estou dizendo que esses 32 mil é o 2019, eles se repetem em 2020. Sim. São os mesmos? Sim. Mas, aí, mas não tem baixo, eles não vão embora, eles não se demitem, eles não são exonerados? Os que fizeram isso foram excluídos. Isso, Ailton, a gente só manteve a amostra que estava Os que sim. se tiveram. Então, na verdade, eu acho que você podia colocar isso na sua tese, de assim, mais claro, dizendo assim que os tri, a, a, o N da amostra. Foi baseado nos, nos trabalhadores que estavam na EBSE, na empresa, em 2019 e que se mantiveram em 2020. Foi isso, então. E foi. A gente. Ah... Eu não coloquei na. Nos critérios. Eu, às vezes me passou batido, porque eu estava achando que deveriam ter Ns diferentes, mas na verdade não são. Você não. pegou a totalidade de trabalhadores que estavam em 2019 e que se mantiveram na empresa em 2020. Ah, Isso, exatamente. Perfeito. Não, não, então, então, Então aí, não, tudo bem. Não, tranquilo. Eu estava fazendo um monte de Ns aqui separados, é, por que não foi separado? Mas agora eu já entendi. Ok, então. E você, aí, eu vi depois, oh Adriana, que vocês fizeram umas comparações por sexo e tal. É, é, eu fiz o um questionamento se não valeria além da totalidade, é, como são doenças mentais, a gente sabe que é um visível um comportamento diferente, um doenças mentais, sexo feminino sexo masculino, se, na, se as abordagens por sexo não seriam trariam alguma informação adicional. Mas aí, eu vi depois que você é, disse que, que não, né, que é cada que nos homens. Os homens, o número de dias nos homens foi igual. Foi isso que você chegou à conclusão? Não, o que a gente teve foi que o afastamento em homens foi menor por adoecimento mental. E quando a gente fez a análise por gênero para adoecimento mental, os homens se afastaram menos do que as mulheres. né? E a duração global dos afastamentos, quando a gente compara o período... É, antes da pandemia, com o período pandemia, foi maior dos afastamentos por... É, a duração dos afastamentos foi maior no grupo pandemia. né? Em 2020, a gente teve o grupo maior. Mas quando a gente avalia a questão... É, e aí tem alguns viéses que a gente vai tentar de, de, de melhor, porque acontece que a gente tinha uma amostra, a maioria eram mulheres também na amostra, então a gente tem alguns outras variáveis que podem estar interferindo nisso. São mais mulheres, é, por exemplo, tinha o grupo mais prevalente são técnicos de enfermagem, que é um outro grupo que também mulheres prevalecem. Né? Então, essas outras abordagens a gente vai discutir mais na tese mesmo. Tudo bem. Ok. Na verdade, assim, o número de afastamento por indivíduo, indivíduo foi menor no dia. Não o um número global. Acho que foi isso que você colocou. Lá. Não, não os, é, os eventos, quando quando mais de um evento acontece com aquele indivíduo, porque ele pode se afastar mais de uma vez, aí o risco de afastamento por doença mental, pelos por doença mental nos homens, foi menor em comparação às mulheres. Ah, entendi. Tá bom? Okay. De repente, eu acho que você poderia... É porque essa informação também ela tem uma relevância. Que você poderia colocar aqui. Ah, não, você se colocou lá na frente o resultado. É não, sei onde alocar melhor essa informação. Ou que foi feita uma comparação baseada em, é, em sexo. E... e você viu se teve alguma coisa relacionada com a idade, Adriano? Não, essa, essa questão da idade a gente não avaliou. Outra coisa é que a gente tem uma idade muito homogênea, né, os funcionários da só porque assim, uma coisa que a gente ficou assim, porque a gente tem, trabalhando nos hospitais universitários, a EPC e é a RJU, né, é, e ainda os terceirizados, e a gente não, assim, a, a idade a média do funcionário do EPC é, é, muito parte, é muito semelhante. É 29. muito semelhante. Muito, muito pouco. Eles estão dentro da mesma faixa ali. Agora, e terceirizado a gente tem uma grande flutuação, mas aí a gente não teria a qualidade do dado. A gente tentou no começo ver como a gente teria acesso ao banco RJU. É totalmente dependente da alimentação voluntária, digamos, ninguém alimenta direito, o DBC é muito bem alimentado, RJU não, a gente achou que a idade, a gente não ia conseguir achar muita coisa. Se a gente conseguisse também os RJU, é, os funcionários sobre RJU, é possível que a gente tivesse uma avaliação melhor para a idade. Né? Mas eu, eu acho, Adriana, o início que vocês poderiam é, explicitar isso, dizendo que é homogêneo, que a análise por idade e sexo, de alguma forma, é, isso não foi, assim, a gente sabe que o sexo com relação à a, a saúde mental é diferente. E aí você viu algumas diferenças, tal, e pontuou. Agora e a idade também, acho que isso influencia. Eu pensei em 12, certo lógico, que não é ter 12, com a frequência. Mas então a gente pode, pode colocar isso de que, né, esses dados demográficos, eles foram ou é, no caso da idade, como as idades eram muito semelhantes, não deu Ou fazer mesmo um teste e ver se não deu diferença mesmo e falar que não deu diferença provavelmente porque a idade dos grupos trabalhadores eram muito homogêneos. Eu acho que foi feito idade sim, Adriana. Tenho quase certeza. É porque assim, a gente está com uma parte aqui dos dados e tem outro estudo, que é o estudo de Covid direto. Mas eu tenho quase certeza que foi feito também. Mas a gente checa e se não, a gente, logicamente, acho que é legal focar nas limitações, né, Adriana? E aí que é essa questão. Adriana, é, na, obrigado, Luiz. É, é, na 7, vocês, é, vocês colocaram... É... Isso o objetivo do trabalho, né? assim, sempre trabalho remoto é né? porque tem tanta coisa para explorar aqui, é, que tinha um percentual x, né? e aí você colocou é, que 20%, eu acho um 20%, eu estou aqui aproximando, 20% dessa força de trabalho, ela foi para o trabalho remoto e que dá uns 7 mil trabalhadores, que eu acho um contingente razoável, né? assim e aí a pergunta que eu faço se esse grupo remoto adoeceu da mesma maneira, só para você pensar se vale a pena, até por medidas de gestão, que você toca nessa questão de gestão, é, eu acho um absurdo assim, muitos, é, Que muitas pessoas que podem trabalhar em casa Atualmente, como Banco do Brasil, etc, etc Chamando todo mundo de volta, o próprio tribunal Chamando todo mundo de volta, acho que isso não tem Razoabilidade, frente agora Que a gente ainda está em um monte de questionamentos Um juiz mandando todo mundo voltar E voltar exatamente para que as coisas estão funcionando Mas eu acho que se você tiver um dado assim, Sobre o adoecimento De diferença de adoecimento num subgrupo Eu acho que isso não foi o seu objetivo Mas é só você pensando em outras coisas a serem Exploradas, que é se você tem um contingente importante de pessoas que estavam em trabalho remoto e um contingente presencial e essas pessoas adoeceram de forma diferente ou não adoeceram né e assim, adoeceram por qual, por, qual, é, por qual motivo seria um outro dado que talvez você pudesse agregar e talvez ser um motivo de uma outra publicação não exatamente essa relacionada à doença mental mas é, é, pensando em gestão do trabalho seria um outro dado que seria um reforço de por que não deixar as pessoas remotamente Bom, eu vi que as pessoas continuaram se casando na pandemia, né? tudo bem, vamos lá, aí eu estou já na na 8, certo? É, que foi igual, é, e aí essa tabela está muito esclarecedora aqui, é, é, essa é uma tabela que ela dá uma visão muito boa do trabalho, eu acho que você tem que procurar inserir, porque ela, ela deixa as coisas muito mais claras, porque você colocou muitas coisas administrativas, e aqui a gente tem uma visão muito boa do que, é que aconteceu, certo? É, então, o N, lá em cima que eu fiz o questionamento, eu perguntei: o N era o, eram os mesmos? Então, eu acho que o N é o mesmo. Talvez fosse interessante você colocar o N absoluto aí embaixo, não sei, ou de alguma forma reforçar isso, que era o mesmo N nos dois. Eu achei esse último parágrafo super interessante, esse. esse é... Ou seja, todas as doenças caminharam para um determinado lugar, mas eis que doença mental não caminha. e Às vezes a gente se frustra achando que eles iam se adoecer mais, até por outros motivos, mas eles não adoeceram. né Na verdade, trancar as pessoas em casa está associado a não adoecer, a adoecer menos, mas a doença mental ela ela não vai nessa linha toda e ela piora. Ou seja, é, deixar de trabalhar ou, às vezes, deixar recluso, está associado a mudança de comportamento e adoecimento mental, que é uma coisa aí que esse parágrafo trouxe muito bem. É, aí a gente vai para esse gráfico, é bem ilustrativo, todas de um lado, que é na página 9, e o risco aumentado do outro lado, que é assim, um gráfico que deixa é, bem flagrante né, o resultado da sua pesquisa. Aí a gente entra na página 10, já estou indo para o final, não sei se já ultrapassei o, o tempo. É, uma outra coisa interessante, assim, que o no trabalho que eu te levantei é que as doenças respiratórias, as doenças musculosqueléticas afastam muito, e você mostra isso no seu trabalho, né? Talvez seja um, um, um outro paper ou um, alguma outra coisa que você possa fazer adicional. É que nesse gráfico a gente vê que são, é, se eu tivesse que pensar na saúde do trabalhador. É, eu tenho que gerenciar coisas que fazem com que eles a doença e se afastem. E quando eu penso isso, eu penso também nessa gestão do trabalho, na gestão social e econômica do país como um todo. E você vê que a respiratória, né, que no caso a influenza, que é, é o que pré-pandemia seria influenza que a gente tem muitos casos de influenza que é muito frequente eles não são muito duradouros esses afastamentos por influenza em termos de quantitativo de dias mas eles são como ocorrência muito frequentes né em todos os órgãos é, em todos os órgãos públicos mais de mil a gente vê que isso impacta muito e há outros afastamentos afastamentos são por, por afecções ou condições musculoesqueléticas eu acho que o seu trabalho traz, traz muito claro isso, né? ou seja, seja pandêmico ou não pandêmico, essas causas, elas despontam. E aí a gente tem as infecciosas, que sempre fazem com que eles afastam mesmo. Então, isso é uma outra coisa, esse dado interessante que o trabalho traz. É... Bom, aqui era isso. E aí eu fico pensando... É... É... Eu coloquei aqui, se o número de afastamentos e a duração desses afastamentos por doença mental, eles não deveriam ir para a sua conclusão. É, a gente pode colocar realmente na... Você na colocou, as fontes indiretas... São... Uhum. Ah, não, tá bom, não, na conclusão, numérico não pode, não, você já colocou que houve aumento. Mas eu colocaria tanto em número de ocorrências quanto na duração dos afastamentos. Porque pelo que eu entendi na sua análise, é... ah, não, na verdade, é só os homens que duraram mais, as É, e... do adoecimento mental. Quando a gente hum... fala do adoecimento mental. E você não sabe se, se os afastamentos de doença mental duraram mais na pandemia? Foram Sim. mais duradouros? Sim, foram mais duradouros na pandemia é uma questão a se pensar também. Se vale a pena colocar entre parênteses. Em número, em número de dias e em número de ocorrências. Ele Entendi. vai nos dois. Que são dois índices que a gente avalia né, nesse ano de trabalho. São número de ocorrências dos afastamentos, é um número que às vezes tem é muito, mas é pouco tempo. As psiquiátricas elas têm menos afastamento do que as musculoesqueléticas, mas só que o paciente que se afasta com é, psiquiatra demora muito a ter condições de voltar ao trabalho. Então, elas impactam muito em número de dias, embora em número de, é, de afastamentos de ocorrência é, seja menor, menor. Mas é, é, Em número de dias é imensamente maior. Bom, então acho que eu tenho por para o fim. Oh, Adriana, aí essa curva, essa, a curva, o senhor sabe entender né, a curva? A curva, ela, mesmo pré-pandemia, quando eu pego um período de março a julho, eu tenho mais afastamentos no início, é isso? Sim, teve uma aceleração. No começo da pandemia, a gente... Não, no pré-pandemia. Na verdade, o pré-pandemia, ele estava... Ele era como se fosse o basal da gente. Né? Era, era, era com o que a gente estava comparando o comportamento durante a pandemia mas é porque elas tiveram um comportamento descendente igual, e eu, não, eu sei, não sei, eu não esperaria, por exemplo, se eu pegasse março de 2019, que teria muito, e depois fosse, fosse decrescendo, por que haveria de ter crescido? É, mas aí essa resposta talvez a gente não tenha, porque eu teria que ver padrões de afastamento anteriores ainda para ver se esse padrão de 2019 é sempre assim, ou se foi o acontecimento. Sim porque a gente teria que ter em março muito, depois em abril menos, e que não, e, na verdade a gente não vê muito isso. Né? Assim, a gente vê um, eles mais ou menos equânimes, aí quando tem algum surto, sei lá, um, influência, tem um monte de servidor que se afasta, mas ela não faz um comportamento, assim, eu entendo, da pré-pandemia você explicou, né? o da pandemia você explicou, né entendi, que teve aquele choque uhum. e tal, mas eu não esperaria, por exemplo, que uma em um, um tempos normais, março tivesse muito, eu não, não, não, não pensaria, porque não teria motivo assim, porque ter tanto e depois ir caindo em direção a julho. Mas aí você vê que elas têm o mesmo tra um traçado muito semelhante, que eu achei curioso e pensei que tivesse uma explicação, não no pandêmico, eu vi agora na nossa aula, que você deixou claro, mas no pré-pandêmico eu achei, não assim, não esperaria. Né? É, eu aí muito... eu acho que para ter essa resposta a gente teria que comparar com 2018. Né? porque aí com 2018 a gente teria que ver o padrão dessa, da curva fora do, do, do evento pandemia, fora do evento que foi o... Reforçado é no gente... outro ano. Isso, então, eu, eu acho que a gente poderia até fazer uma série histórica, aí essa é uma coisa até para talvez outro trabalho, porque quando a gente foi obter esses dados, a gente conversou lá com o pessoal do, do Sochi, né? é, eu lembro que a médica do Sochi, ela falou assim, ah, a gente tem uma flutuação aqui, ela, ela colocou isso, né? no começo do ano a gente tem mais, ela ainda brincou, falou, não sei se é carnaval, se é páscoa, é. alguma coisa acontece que cai. E aí ela tinha colocado isso antes, né, Adriano? quando a gente foi a primeira, uhum. ela falou, tem uma flutuação tal, e aí só que a gente não sabe, porque ninguém nunca sentou para analisar, e é um banco gigantesco, e bem organizado, é questão uhum. da gente ter disponibilidade tempo para ir lá fazer isso, a gente pode pegar uma série histórica, né? a gente pode pegar uma série histórica e ver ao longo dos últimos X anos como é que se comportou né, a curva de afastamento. Talvez realmente tenha um evento aí, né não sei. aí começo do ano, só pensa em carnaval e em Páscoa. O pessoal já emendou o carnaval. O nosso volta aí, é, o Janeiro tem muitas férias, não sei. Mas é o que eu achei curioso, é mais curiosidade, viu, Adriana. Então. Adriana, outra coisa para a gente terminar, olha só, eu fiz uma interrogação, se não valeria a pena ir para a conclusão também, é que eu acho interessante esse gráfico de casos do Covid por 100 mil habitantes, mostrando que, se os casos aumentam na cidade, as pessoas, os profissionais de saúde, adoecem, é, aumenta o número de casos para quando tem... assim, Não necessariamente neles, mas eles so, é, sofrem, mas eu estou entendendo que esse gráfico mostra que você tem um aumento de casos, um aumento de afastamento de profissionais de saúde, com um paralelismo, o um número de casos aumentando na cidade como um todo. é A ideia que esse gráfico dá é que à medida que aquela sensação do enfrentamento do adoecimento, do problema de saúde vai chegando, isso vai gerando outros tipos de, é, de afastamentos, que não necessariamente só pela doença em si do Covid. Então, do adoecimento mental, do adoecimento músculo esquelético, atie, né, então a gente, aí tem também várias variáveis que podem interferir, então vai, vai tendo o, o avanço da pandemia e o direcionamento do atendimento, então as pessoas, os, os afastamentos por outras causas podem surgir, porque o paciente que é, fica com medo de ir na consulta de rotina com o médico dele, aquele que tem uma doença crônica, então vai afastando por outras causas também paciente que seja, tem que prevenir... à medida que o número de casos com vai aumentando, o número de afastamentos do profissional, seja qualquer que seja a causa, também vai aumentando. Isso. Isso, e não é... é que não é o COVID, porque a gente não espera é COVID, ir, assim, que não é, não é COVID. o COVID, mas aí vem todo esse impacto que se chama de segunda e terceira onda do COVID, que são das doenças crônicas não transmissíveis, que como o foco do atendimento ficou direcionado somente para a pandemia, a gente to teve todas essas outras doenças que foram represadas. E você não acha que isso seria um outro dado para concluir ou não? Você achou que seria um achado adicional, mas não tão relevante quanto os outros? É isso que você não colocou na conclusão? É, eu acho que eu tentei focar mais na conclusão, naquele achado bem chave do objetivo. né? Mas então, terminamos, sucessos para você com as suas publicações, eu achei, eu achei esse trabalho, como eu expliquei no início, extremamente relevante, eu acho que uma. Um dado relevante, a gente não tem noção do impacto econômico disso, não tem noção. O no tribunal, eu estou falando isso, é 10 anos atrás, era R$ 560 reais dia de afastamento do servidor, assim, ao o público de custos. Isso é, isso, é isso, aí, isso aí, em termos de orçamento, de erário, impacta muito, então ele tem uma relevância muito grande. Acho que a doença mental, daqui para frente, acho que vai ser cada vez mais frequente. E a gente tem um outro dado, que não é só infecção, aqui, que não é só biológico. Que é, que é muito interessante. E achei a sua abordagem com relação às variáveis muito cuidadosa, achei que você teve cuidado de ver cada um desses textos, de estudá-los com muito detalhe. E é isso. E aí eu não sei se ajudei aí nos, nos caminhos, mas eu acho que ela já está muito bem desenhada, viu, Adriana? Acho que é só seguir mesmo. Pronto. Muito obrigada. Eu já anotei todas as. Os... As suas pontuações, as suas observações e pode ter certeza que eu vou avaliá-las com muito carinho e atenção. Muito e obrigada. tá gravado, né? Então tá ficando gravado, depois a gente volta, né? Assiste o aula, né? Então, assim, pra gente poder ver as coisas. Eu tô aqui falando, o Cleandro é o pai desse estudo, né? Então, depois a gente vai falar disso. O Guilherme tá na, na sala de pesquisa agora, eu tô falando para ele aqui, ó. O doutor tá falando um monte de coisa legal, depois a gente vai assistir e vai aqui dar uns paus aqui para poder absorver algumas coisas. Mas a gente lhe chamou para a qualificação porque eu falei, olha, Adriana, doutor, Luton vai pegar no seu pé e vai olhar essa estatística, porque a gente está olhando de dentro, a gente fica miope, né? Então A gente está nesse estudo já desde o começo, então é muito bom ter alguém olhando de fora com esse olhar cuidadoso para nos apontar o que a gente ainda pode melhorar nisso, doutor. Luton, muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, valeu, -se, como sempre. Eu vou agora, então, passar para o nosso próximo avaliador, nosso avaliador interno, que é o professor Rafael Boixá. Professor Rafael, muito obrigado por aceitar. E queremos ouvir aqui as suas considerações. Ok. É, Estamos escutando bem? Está certinho o áudio? É, primeiro, eu quero agradecer né, tanto a candidata Adriana quanto a orientadora Alícia. É, muito obrigado pelo convite. É uma área que muito me interessa, né? tem muita, muita afinidade com a minha. Coincidentemente, eu participei de uma banca semana passada de um tema bem interessante, que eu vou, eu vou colocar ele mais para frente, que eu acho que pode ajudar também. É, então, eu achei realmente... Eu entendo que agora mudou né? a programas a qualificação está mais enxuta, né? bem mais enxuta. Então, essa está muito enxuta também, eu achei. Porque normalmente a apresentação oral é um resumo do que vem escrito, né? No teu caso, foi ao contrário. Então, a apresentação tem muito mais coisa do que o que está aqui escrito. A tua introdução, você fala muito mais da Covid e tal. Mas eu sei que na tese vai ficar mais bem detalhado, tenho certeza absoluta disso. Tem muita coisa que a gente tem colocado na Covid, pensando em gerações futuras, né? E para a gente está tudo claro, né, o que é o Covid, o que foi, o que aconteceu. Mas daqui a 20 anos, alguém vai ler a sua tese né, e vai pensar como será que foi assim mesmo? Então, acho que na introdução você vai ter que delimitar melhor o que é o Covid no contexto cultural. É, tem uns detalhezinhos de português que é sugestão minha, tipo na introdução mesmo, você começa o segundo parágrafo com no entanto. No entanto, normalmente depois de vírgula pode vir depois de ponto também, mas no mesmo parágrafo, porque no entanto dá uma ideia de que você está seguindo mesmo o mesmo raciocínio. Então não é legal você colocar em outro parágrafo. Entendeu? É só um conselho assim, de português, eu acho que não é legal você começar um parágrafo no entanto. No entanto, dá é uma ideia de conexão com a ideia que você já estava falando antes. Então não separaria o parágrafo aí. É só uma É só uma ideia. Na justificativa também, assim, você começa, o enfrentamento da pandemia teve como consequências. O enfrentamento é singular, né? então teria que ser como consequência. Né? Ao não ser que você colocasse o enfrentamento da pandemia teve como consequências, ou como uma das consequências, né? mas do jeito que está, me parece que o consequência tem que concordar com o enfrentamento, então tem que ser um singular, beleza? Sim, tranquilo. Só um detalhezinho que eu sei que você vai fazer a revisão na hora da, da, da tese. Tem muitas coisas aqui que eu, eu tenho certeza que você não colocou por causa de espaço, né? Você vai ter que colocar na tese, tipo o, a aprovação do comitê de ética, colocar em anexo e tal. Agora, uma coisa que é importante, você não colocou aqui, mas eu acho que aqui já tinha que estar é, na página 4. Quando você cita os CIDs, no final do, do segundo parágrafo da página 4, você cita os CIDs, é, e aí você coloca só número e letra, né? Acho que ninguém sabe isso de cor, né? É, então, assim, para quem lê, não ter que ler também o, o CID para descobrir o que, que é J11, que eu não tenho nem ideia, eu sei mal sei os meus da minha era, que é F alguma coisa, né? Então, assim, então, né, você vai ter que colocar isso na sua tese. Aqui não tem, não sei se você está pensando nisso, mas é uma dica que eu estou dando. Você não pode deixar só essas letrinhas soltas, os códigos do CIF, porque ninguém é obrigado a decorar o código do CIF. Na verdade, eu acho uma perda de tempo, um caramba, de você ficar guardando para memória decorando o código do CIF. Então, sabe, você vai fazer uma tabelinha ou explicar cada código o que é isso. Tá? Porque, especialmente quem não é da área médica, eu sou da área médica e eu não sei, porque eu só sei o CIF da minha, do meu Zéfe. Entendeu? Então é importante você esclarecer o que é cada coisa dessa, porque você não tem que abrir um outro livro, tem que ir na internet para descobrir o que você é quis diz dizer aqui com o D34. Entendeu? Então, isso é importante você colocar. Com certeza na tese tem que ter. Beleza? É... Também, o CID, eu vi que você não colocou ele nas suas referências lá atrás, tá? Tem que pôr o CID 10 nas referências. Isso também eu sei que você vai pôr na sua tese, mas. O CID é um livro da Organização Mundial de Saúde que não está nas suas referências. Então, se você citou ele aqui, obrigatoriamente ele tem que estar nas referências. Essa décima edição, que é a edição que você citou da CID 10. É como eu estou falando, é né? que tá todo mundo resumir, que é o um modelo que você queria, é só nortear a ideia, essa ideia está legal mesmo. É... Agora. Na tabela 1, que aí eu fiquei meio confuso mesmo, vamos lá, para a página outra. Aí já, já entrando né, nos resultados. Na tabela 1, então vamos lá, vamos tentar esclarecer. Se eu for a tabela 1, seriam os resultados, né comparando antes, pré-pandemia e durante a pandemia, e aí você fez uma análise estatística com o odds ratio e com o valor de P. Então, elas seriam né, fatores... Relacionados à saúde e não relacionados à saúde. Na primeira linha, serão relacionados à saúde, não é isso? E nos outros seriam não relacionados à saúde, não é isso? Perfeitamente. Então, é essa a pergunta que eu faço. Os transtornos mentais você colocou dentro desses relacionados à saúde, ok? Sim. Tá. E, por exemplo, por que, que aborto? e complicações não está tendo para relacionados à saúde, já que são relacionados à saúde não ligados ao convite, né? Sim. A questão, é, nessa questão aqui, é, era justamente no sentido de, teve, na primeira análise que a gente fez, esses é, uma análise dessas pacientes, porque ele teve, foi um valor menor de, é, significado estatística Estamos escutando? Estou sim, não, mas a minha dúvida é por que você, não sei se você, ou não classifica aborto e combinações como relacionados à saúde. Sim, porque eu acho que lá, na, ele é relacionado à saúde, mas quando foi feita a, a, a análise tinha esse grupo, ele estava destacado, então a gente acabou mantendo esse destaque. No banco tá, de então dados. é só uma questão para pensar. Essa é, é só uma questão para a gente pensar, porque eu não sei se. E também não sei se acidentes de ocupacionais, acidentes de ocupacionais, é, tudo bem, pode ficar fora. Mas eu acho que a boa comunicação e complicações são questões médicas relacionadas à saúde, não relacionadas diretamente ao Covid, né? que seria esse o primeiro aninho. <risos> então, não sei, eu acho que é daria E eu acho também que talvez valesse a pena se separar as doenças mentais. Mas você quis colocar tudo bem doenças mentais são doenças tá relacionadas à saúde e não é diretamente a princípio. Na verdade, não dá para é dizer também se não é diretamente, porque já tem estudos que mostram que o próprio o próprio vírus causa doenças mentais, como depressão Sim. e tal, no momento Sim. agudo da infecção. Então, seria uma consequência direta do COVID. Então, também eu acho que tem que colocar na discussão. Porque aqui você está deixando claro que são as... É, né? tá no teu letrinho A lá embaixo, né? não diretamente relacionado à infecção do COVID. Né? As doenças mentais têm estudos que mostram que a fase aguda mesmo da infecção pelo COVID pode dar né, os vírus em símbolo, algum tipo de encefalite, alguma coisa com, com redução é, de sintoma mental. Só para colocar depois nos seus, nas suas discussões, eu acho que vale a pena. Tá? Não excluir 100% lá, ah, doença mental é 100% não causada diretamente pelo COVID. Tá? Eu acho que isso a gente não pode afirmar com certeza, que era 100% não causado diretamente pelo COVID. Tá bom? Tá. É, então, essa tabela, eu acho que esses, esses pontos aí ficaram... É importante ser bem delimitados, debatidos e né, discutidos. Então, na... Aí, aí na, na, na figura, na página seguinte, na figura 9, você mostra que as doenças mentais destoaram do resto, né? Isso que você bem evidente. Eu sugeriria também, não sei se você tem isso, mas é porque para a gente da psiquiatria, doença mental é tanta coisa diferente, é um balaio que envolve tanta coisa, desde questão relacionada à droga, doença mental, retardo mental, doença mental, depressão, doença mental, esquizofrenia, doença mental, doença de ansiedade, doença mental... Então, é muito heterogêneo o que a gente chama de doença mental. Se tivesse como é, estratificar, né, no CID da psiquiatria você tem F de 0 a tanto tal coisa, de 10 a 20 tal coisa, de 20 a 30 e tal. Talvez estratificar né, que tipo de doença mental você está falando aí, a as mais prevalentes. Eu não sei se você tem esses dados, né, não sei se foi dividido por CID de doença mental, nessa coleta desses dados, você não coloca isso, mas se foi, se você tem esses dados, eu acho que valeria a pena fazer essa estratificação tá. de que quais doenças mentais foram as mais prevalentes, porque é muito heterogêneo isso, entendeu? Eu acho que valeria a pena, já que foi um dado que distor, né? se fosse mais um dado, beleza, mas como é o dado que distorou do resto todo, então vamos investigar vamos melhor esse dado. Tá, e identificar ele melhor, eu acho que vale a pena. E aí, entra o que eu posso te passar, se você quiser um trabalho que foi muito legal, foi a monografia de conclusão da residência de uma residente nossa lá da UNB, que ela apresentou semana passada a monografia, inclusive, que ela fez um levantamento estatístico de dados de suicídio durante a pandemia no DF. Tá? E muito interessante os resultados, porque diminuiu o número de suicídio na primeira, no primeiro pico, da pandemia, e aumentou muito no segundo, então isso levou margem a uma série de interpretações, tá, é, a discussão foi bem legal, depois se quiser eu te faço, mas eu acho que valeria a pena você colocar esses dados também, sabe, você citar, apesar dela não ter publicado ainda, mas já foi uma monografia de conclusão de residência, você pode citar como monografia de conclusão, e foi muito bem elogiado esse trabalho dela, e muito interessantemente chegou a essa conclusão, né? ela analisou mês a mês, a pandemia inteira, o número de suicídio, basicamente foi isso. E ela fez um gráfico, análise estatística e tudo, e aumentou, diminuiu com a primeira onda e aumentou muito com a segunda onda, cronologicamente coincidindo. E várias explicações para isso. Talvez o isolamento inicial lá naquele iníciozinho foi até um fator de proteção mas depois foi um fator de desgaste. É, também o suicídio a gente sabe que não é de imediato, a pessoa fica deprimida e o suicídio não é o primeiro sintoma. Os primeiros sintomas são aqueles de tristeza, anedonia, choro e tal, o suicídio é um desfecho. Né? Então também pode ser isso, pode ser que o suicídio vem uma fase mais final da pandemia. Mas eu achei um trabalho interessante, eu acho que valeria a pena, enriqueceria a sua discussão nessa como a questão mental chamou muita atenção nos é resultados, né? eu acho que, que enriqueceria. Tá? Depois, se quiser, eu te passo o, o contato dela. Tá, pergunto. É Essa é a certificação possível. Na página seguinte, na tabela 10, na, desculpa, na figura, que tem na página 10, na figura 2, aqui é o seguinte, eu, eu faria uma tabela igual você fez a tabela 1. Com um absoluto de cada doença antes e durante a academia, com análise estatística, né, com o valor, valor de P. Eu acho que ficaria legal, mas não é obrigatório. Mas não fazendo, colocar só como você colocou assim não está muito bem, embora esteja um pouco descrito no texto, mas é quando você coloca uma figura dessa, você tinha que colocar pelo menos um asterisco em quais delas foi estatisticamente significativo quais não. Entendeu? Você está comparando todas as doenças com o período pré e grande pandemia. Mas, assim, olhando no olho livre, sim, a única coisa que a gente consegue ver é que nas mentais é diferente. Mas você não consegue ver se foi estatisticamente diferente, então você poderia é, colocar aquele asteriscozinho que mostra que tem P menor ou igual a 0,05. Tá? Para quem olhar essa figura, conseguir ver ah, essa diferença aqui foi estatística. Ah, essa daqui já não foi. Tá? Tá. Eu acho que isso, uma figura como essa, que você está fazendo uma análise estatística, a gente não pode deixar só no, no lômetro, assim. Ah, aqui deu uma grande diferença na barra, aqui deu uma diferença menor. Você tem que colocar é, o que foi estatístico e o que não foi. Tá bom? Isso é, seria interessante. Eu faria, como você vai ter tempo, vai ter espaço para fazer, eu faria as duas coisas. fazer faria uma tabela com o um número de cada um e a ilustração para a pessoa ter essa, essa visão Dimensional da, da diferença em cada doença, porque isso talvez os dados, entre os seus resultados mais relevantes, né? Então, é melhor deixar bem, bem evidente, bem claro. Tá? Então, esses são os pontos que eu mais chamaria atenção. Os resultados eu achei bem interessante, é algo que vai dentro do, do que eu imaginava, e muito legal você ter documentado isso, né? Eu acho que agora é isso, é enriquecer com esses detalhes para fazer uma tese bem bonita mesmo, bem como merece ser, né? E bonita não é ser um nome de grande, não, né? Uma vez eu participei da defesa do, do Zaconeta, eu fui da banca, não sei se vocês conhecem o Zaconeta, que a é gente tem um biologia instalada, não, é, não vê, fui da banca dele, do doutorado e ele, a dele foi bem chuta mesmo, a defesa. Aí ele até brincou que a defesa do, que o Watson Crick, quando escreveram a a hélice do DNA, fizeram isso em uma folha. Então, é ligado para o por isso. Então, claro que tamanho não é sinônimo de qualidade, mas acho que com a defesa de doutorado, vale a pena a gente enriquecer, sabe? Tanto a introdução, qualquer aspecto histórico, essas tabelas, essas gravuras, esse tema é muito interessante, é um tema que vai ficar para a história daqui a 100 anos, igual a gente descobrir a na hora tá? eles vão querer descobrir sobre o Covid, daqui a 100 anos. Então, é um tema... E é a tese de doutorado vai ficar privada em uma universidade de ponta, né? então vai ser uma fonte de pesquisa, com certeza, para o futuro. né? Então, acho que vale a pena detalhar bastante isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, assim, me chamou a atenção também isso. Você fez a discussão na tua apresentação oral, mas não colocou a discussão aqui nessa, nessa monografia que você escreveu para gente. Professor. Por algum motivo? Professor. Esse... Professor. Esse... Deixa eu fazer uma parte aqui, Sim. que talvez seja importante, né? É, é o seguinte, a, a, o formato do documento de qualificação do nosso programa, ele é de até 20 páginas e não inclui a discussão nem referências, né? Então, ela acabou incluindo, mas é o formato do nosso programa, né? É diferente tese, né? Então, a tese é o documento maior, que tem essa introdução, mas ela não colocou aqui porque é o regramento do nosso programa. Então, a gente não inclui discussão na qualificação, porque são até 20 páginas. Na verdade, a ideia é uma introdução de duas, dois a três parágrafos, os objetivos focar em resultados parciais para que a banca possa dizer, olha, você está indo ou não está indo no caminho. E essa parte toda, da forma lógico super importante, vai para o documento final. Esse aqui nem fica arquivado, né? Esse documento, ele vai, a, a qualificação não é arquivamento do documento. Não, mas a pergunta não foi essa não, Luísa, foi porque ela, ela colocou a discussão na apresentação oral, entendeu? Porque a apresentação a gente que tem, estamos... no documento a gente nós só tem 20 estamos... páginas, ah, então na qualificação a gente no documento, por regra a gente não tem, mas na apresentação você tem tempo você pode fazer, se ficou em 50 minutos. Eu ah. né? é, é só me chamo de atenção porque uma coisa ficou diferente da outra, entendeu? Não é que está certo ou errado. E também assim, caberia aqui, porque na verdade o dela deu 13 páginas. 13, um pouquinho, né? Ainda, ainda daria, tem mais sete páginas aqui que daria para colocar. Mas assim, né, não usou as 20, usou 13. Eu acho que assim, é, isso não está não tá errado. Você quis colocar o norte, eu acho que para mim, para o outro professor, deu para a gente ter uma ideia, né? Do que deu, deu, deu, deu, deu não deu para saber o que é realmente o que você está tá pesquisando, né? O que você está. Querendo fazer a sua, a sua tese, né? e, e isso a gente vai debater, é só é só me chamou a atenção um pouco dessa diferença, que aqui você não colocou a discussão e aí na fala você colocou. Eu acho que deveria ser igual. Você passou para a gente o que você falou. Se vai ter ou não a discussão, é, aí é, é, é. De acordo com o teu. Mas isso não é nada, nada relevante. O que é mais relevante foram essas questões que eu te falei, sabe? Eu acho que essas questões de. Mesmo aqui em a salografia é, deveria ter a né, citação. O CIG, qualquer citação que você está é, redundantemente falando, você tem que colocar nas referências. né o CIG é um livro, o CIG tem que ter. É, tá. Acho que basicamente Mas... tudo, o que eu poderia sugerir é isso. Eu acho que está tá, realmente é um trabalho, como eu falei, com certeza vai ser fonte de consulta para alunos do futuro, gerações futuras, tendo em vista a importância do tema, tudo isso né, que a gente viu agora nesses dois anos. Então, quanto mais é, bem feitinho, mais agradável ser a leitura, vai ser melhor para quem pesquisar no futuro. né? Então, eu, aí eu, o que eu queria ver contigo, para terminar, essas perspectivas futuras, porque na tua perspectiva futuras aqui, você fala da da tese no segundo semestre de 21, né? e nós já estamos no primeiro de 22, e aí, como é que está isso, como é que está o planejamento para defender? Então, na verdade, tá o escopo do, da tese, a gente do, já estou escrevendo, baseado, a gente já fez o artigo, então está ampliando justamente esses pontos que precisam ser mais melhor, mais detalhados na tese, agora a questão da defesa, realmente a gente está programando mais para frente um pouquinho. Seguindo as etapas, né? Você está dentro do caso, tranquilo, você não está tá enforcada com o limite de prazo. Não, não, tá não, não, não. Ela está quarto semestre, ela está dentro é... do programa. É, ainda tem uns quatro semestres, tá. né? Que a qualificação... Quatro, não, dois. a qualificação acontece até o quarto semestre, né? Então, o aluno qualifica no programa até a metade do programa e ele defende até o oitavo. Então, ela está qualificando exatamente no momento da qualificação que é metade do programa. Aí tem dois anos, mais dois anos, se ela quiser, para a defesa, né? É, então, eu acho que o indivíduo devia ter colocado isso aqui, então, na perspectiva futura, sabe, a elaboração da tese, segundo semestre de 21, eu devia ter colocado segundo semestre de 22, segundo semestre de 22, porque confunde um pouco também a gente É, tem... não, na verdade foi um erro aí, porque era 22, segundo semestre de 22, Aí realmente tá. ficou, foi o erro na hora que passou batido, pesadas revisões. Eu acho que assim, muitas coisas já foram ditas, né? Então, praticamente o que eu poderia sugerir isso. Eu acho que vale a pena, se quiser, eu faço essas citações que eu falei, esse trabalho de suicídio, eu acho muito a ver. Essa estratificação das doenças mentais é realmente importante, se você conseguir, a doença, uhum. mental, a doença mental, como estou falando, é um, é um balado de coisas muito heterogêneas. E também essa questão de dar uma pesquisada nesses artigos que citam é, possíveis complicações agudas psiquiátricas durante o período da infecção pelo Covid, sabe? Não uhum. posso, Também seria interessante você citar nas, nas instituições. Tá. Acho que só isso, basicamente é isso que eu queria acrescentar. Tá ótimo, então, muito obrigada. Todas as suas observações realmente vão contribuir, a gente vai conseguir deixar a tese bem mais robusta. Muito obrigada. Eu obrigada, muito. Ah, pelas contribuições. É, e como a gente está com o tempo tempo, né, embora a, nossa, a, a suplente não participe normalmente, já que a gente tem os dois membros da banca aqui presentes, mas a Daniela está aqui com a gente, acompanhando desde o começo. É, Daniela, eu vou abrir então para você para algumas breves observações, tá bom? Muito então, obrigada também por sua participação. A Adriana me falou muito de você e está muito feliz por você estar tá aqui. Eu que agradeço Lice, o convite, peço desculpa pelo atraso, eu tive que entrar inicialmente pelo celular, meu computador não conseguiu conectar, não sei o que aconteceu, mas aí eu consegui durante a apresentação entrar via computador, que ficou melhor. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Adriana, não é a minha área. Você está me ouvindo direitinho? Está dando uma época? Vem está com o microfone aberto. Ah, tá. professor, talvez professor... Deixa pode... eu fechar o meu aqui, talvez. Acho que é, é por isso. Ótimo. É, primeiro, eu queria parabenizar a Adriana pelo trabalho. Não é a minha área, eu sou gastroenterologista, é patologista, endoscopista, não, não tem nada de doença psiquiátrica, de, das questões de Covid, mas, assim, eu acho que todo mundo participou ativamente desse período de pandemia, e eu achei muito interessante o trabalho, fiquei realmente surpresa com o tamanho de dados que vocês analisaram, e eu quero parabenizar. Eu não conhecia essa linha forte eu acho que no seu, na sua tese você vai explicar melhor sobre isso, eu acredito que tenha sido um grupo de trabalho voltado para observar essas questões do Covid, e absenteísmo de trabalho e outras coisas, então, acho que isso aí ficou... A gente pode explicar melhor, né? Você pode explicar melhor do, na tese, eu acho que isso aí vale a pena, porque para a gente que é de fora, principalmente para o leigo, para mim ficou, eu fiquei sentindo assim, uma falta do que é essa linha foca. É, eu queria também dizer que eu estou muito feliz por ter visto todas as suas publicações, as revistas de peso, parabéns. Eu acho que é um tema que cabe mesmo muita publicação, porque para a gente é uma coisa nova, né? E daqui a 20 anos ainda vai estar se falando em pandemia, né? A gente nem sabe se vai se ver livre. Dessa COVID-19, então acho muito interessante. E assim, eu acho que as publicações são, como é que eu falo, a cereja do bolo de qualquer, qualquer pós-graduação. Então, parabéns mais uma vez. É, eu fiquei na dúvida também, assim como o doutor Wilton, do que, que foi prospectivo, do que, que foi retrospectivo. Eu tenho certeza que vocês vão esmiuçar isso na tese, mas fica aqui, né, minha observação de que eu acho que vale a pena você explicar melhor isso. É. As equações da parte de, lá de estatística, para mim, é um grande mistério, por mais que eu tenha tentado aprender, ainda é um grande mistério para mim, mesmo tendo feito minhas pós-graduações. E eu acho que, para o leigo, na tese, isso tem que contar, porque realmente são, são é, testes, que, equações que eu não conhecia. Então, pelo menos para você explicar melhor o que, que cada uma quer, quer ver e por que, que seria melhor, por exemplo, do que as equações mais simples que a gente usa. Né? Então, eu realmente queria que você me explicasse melhor isso na tese. É, eu achei super interessante essa questão de você ter o afastamento por categoria, e eu queria entender, dentro das, dentro das categorias, tanto de saúde quanto as administrativas, não saúde, qual foi a categoria que mais se afastou, para a gente ver se tem alguma relação com a condição de trabalho deles. né? Então, eu imagino, por exemplo, que o fisioterapeuta ele tenha tido uma atuação muito importante durante o Covid-19. Ele se afastou mais do que o médico, o infeccivista, todo um exemplo, né? Mas eu acho que isso aí também seria uma coisa que viria agregar. É, um dado extra, que eu acho que não era o seu objetivo, mas foi muito interessante, foi você ter visto a maior prevalência dos casos, na época de maior prevalência dos casos, também a época de maior afastamento dos profissionais. Isso é muito interessante. E aí, discutir, né? Claro que vão ser discussões que a gente não tem muito ainda um embasamento, mas foi por sobrecarga de trabalho, foi por adoecimento mental, o que, que realmente aconteceu com esses pacientes? Ou eles adoeceram por excesso mesmo de estresse, com doenças reumatológicas, fibromialgia e doenças relacionadas à parte músculo-esquelética, que a gente viu que tem uma prevalência grande, então eu fiquei curiosa. Nesse seu dado extra, que cabe é, até, de repente, uma publicação, do que, que aconteceu com esses pacientes, na verdade, com esses profissionais que viraram pacientes. Eu achei isso bem interessante. É, das doenças mentais, né? como o doutor Rafael falou, é um espectro enorme que a gente tem na psiquiatria. Quais foram as doenças que mais acometeram essas pessoas? Eu fiquei curiosa, né? Depressão, ansiedade, é, o que, que aconteceu com esses, com esses pacientes, né? E também cabe uma outra publicação, que eu acredito que você até vem em curso, né? Dessas doenças mentais, qual foi, o que a gente pode contribuir, né, de, de, de, de um enfrentamento de uma nova pandemia para poder evitar essas doenças mentais, né? Qual foi o tempo de afastamento desses pacientes? É, eu acho que isso aí é bem interessante, porque contribuiria numa próxima situação pandêmica da gente saber como evitar essas doenças mentais que foram tão prevalentes. Então, assim, Adriana, é. Eu não tenho muito o que acrescentar, depois de dois especialistas falando tão bem, né, com a sua orientadora, que eu tenho pouco contato, mas sei que a Alice é muito renomada, inclusive orientou vários amigos meus, e eu tenho, assim, muita admiração por ela. Eu só posso dizer que eu achei tudo muito bom. O fato de ter sido bem conciso essa questão da qualificação, eu entendo que isso aqui é só um preparatório, uma tese, e que o papel da gente é aqui te dizer o que, que a gente pode te, te dar, estando do ponto de vista de fora, né, da situação de vocês que estão muito envolvidas com a tese, a gente até enjoa, né, chega no final assim, a gente não acaba, a gente enjoa da tese, né, então assim, estando de fora, o que a gente pode te sugerir para complementar isso, né, a sua tese, para ficar mais completa ainda, mas eu achei que está tudo muito bom, acho que as suas publicações são a cereja do bolo, quero te parabenizar mais uma vez, parabenizar a Alícia, e dizer que estou à disposição para que puder ajudar, que foi um prazer, uma honra estar aqui hoje assistindo a sua tese, que era para o dia da defesa final. <risos> obrigada mais uma vez. Muito obrigada, é, mas pode deixar que eu coloquei. Muito do que a gente teve, às vezes, dificuldade de explorar o dado da correlação com a prevalência, é porque a gente não tem isso é, na literatura em termos de Brasil. Né? e quando você faz o paralelo com o exterior, são realidades é, em que a, eu não tenho como comparar a, o absenteísmo num hospital de Londres, em que ele atende um N menor, que ele tem uma outra condição de trabalho, então ficam coisas muito dísperas. Talvez agora que a gente já tenha um pouco mais de publicações, a gente já consiga encontrar mais artigos. Então, por exemplo, um, uma coisa que a gente observou, que quando... Na, na busca por, por referência da literatura, esse artigo dos bombeiros foi o que mais se aproximou, porque eles estudaram exatamente em 2020, esse período da pandemia que a gente estudou, que foi justamente, e eles observaram, acelerou também no começo e depois inverteu a curva, teve menos afastamento. Então, assim, muito do que a gente tem ainda dessa questão, dessa correlação, é porque a gente tem muita publicação internacional, mas em, em situações muito diferentes, é, muito dispares da nossa. E a questão nacional que a gente tem é que dentro do nosso próprio país, as situações são dispares. Então, quando a gente vê a representação da EPSER, a gente vê uma representação, por exemplo, muito forte no, no, no Nordeste, né? e já das outras regiões a gente já não tem tanta... Né? Então esse, esse é um aspecto também que a gente coloca como até um, um dos viés de do trabalho, porque é um viés que avalia o hospital universitário, que já é um atendimento terciário mas que é um ambiente que você tem a pesquisa acadêmica, é diferente daquela, daquele da pressão assistencial que a gente tem no serviço é, predominantemente assistencial, que nem o SUS, que a gente, a nossa pressão é outra, a nossa condição de trabalho é pior ainda. Então, quando a gente faz a correlação, por mais que tenha a, a prevalência no hospital, é, é, naquele hospital daquela região que tem o um hospital universitário, tenha impactado, a gente não consegue pôr bem ainda nessa medida, tá? a gente tem que ver se, pesquisa mais, encontra mais artigo colocando, esse contrapeso do, do, da estrutura assistencial mesmo, tá? Então, esse foi um dado que eu procurei, procurei, e esse eu não encontrei, mas a gente procura mais um pouco, que agora já deve ter mais coisa. Perfeito. Daniel, muito obrigada pela participação, então, assim, como eu falei ali, a gente vai, tá gravando, né, depois a gente vai reavaliar tudo. Eu vou fazer agora minhas considerações com o presidente da banca, né, e primeiro, é, lembrando mais uma vez, né, a gente tá numa qualificação, no nosso programa, a qualificação acontece no meio do, do processo, né, a, a maior parte dos alunos não vai ter os dados prontos ainda, então quando o aluno qualifica na metade do programa, é a gente saber se ele tá no rumo, se o que ele tá fazendo tá indo, é, tá indo bem, e muitos alunos não têm nem resultado, né, na, na qualificação você pode ter basicamente descrição, é, do, do método da coleta de dados, que a gente tem metade da, do tempo ainda. No caso, meus alunos eles sempre apresentam já resultado. Adriana, por exemplo, está pronta para defesa. Né? A Adriana está pronta para defesa, a Adriana tem o material pronto, as análises estão todas feitas, a gente tem o artigo praticamente aceito por uma revista A2, está né? só assim, já está indo na última rodada de correções, então, uma vez o artigo aceito, né? a, o, a regra do nosso programa é uma publicação a uma, a dois ou duas publicações acima do, a, do, a, do, de B1, pelo menos. Né? Então, ela vai estar pronta para a defesa, então a gente acredita que ela defenda quando for confortável para ela, mas no, nesse semestre que vem, ou no máximo no começo do outro. É, então, a, a, foi muito bom trazer aqui os resultados, pelo menos uma parte deles, né? porque tem muitos resultados, e a gente poder discutir aqui. É, a Adriana é uma aluna de doutorado, que é, ela é uma aluna muito madura, muito inteligente, muito dedicada, muito proativa, então é uma aluna que é, é, participou intensamente desde o início do desenho desse processo, como todos os outros estudos de Covid, a gente teve que desenhar muito rápido, a começar muito rápido, então são várias, né, como a Daniela perguntou, contextualizando, Daniela, quando começou a pandemia, o hospital universitário, convidou é, Cleandro, que é o colega de reumatologista e é a mim, para compor é, um comitê COVID. Então, a gente convidou profissionais de várias áreas e compusemos um comitê para pesquisa em COVID, né? Diferente, além do coi, né, de enfrentamento, o comitê de pesquisa. Então, nós tivemos parte da nossa carga horária lotada nisso. A outra parte ficou lá na assistência, né? Fomos para o COVID e tal, mas é, parte foi lotada aqui para um delineamento de estudos. Então, foram delineadas várias linhas. Então, a gente tem, por exemplo, a linha chamada Target, que é uma linha para estudo de biomarcadores relacionados à COVID, que já tem uma série de trabalhos saindo dela. A gente tem a linha Proudest, que avalia, tem a linha Pregnant, avaliando gestação em COVID, e Born, a, a Parto e agora Child, o desenvolvimento dessas crianças, que já vão fazer dois anos, né, a gente já acompanha todo o desenvolvimento de neuropsicomotor. A gente fez a linha, lógico, de doença reumática, que são os nossos estudos, temos a linha Force, a linha Force é a força de trabalho. Então a gente avaliou Force One, é o um impacto direto sobre um protocolo de testagem com o RTPCR para ver o quanto isso diminuía o afastamento do trabalho. O new Force foi o que realmente aconteceu. A gente não teve o protocolo como deveria acontecer e os afastamentos foram bem superiores ao que deveria ter sido e a gente vai ver quanto isso custou é, em todos os aspectos. O Force Two é essa linha da Adriana, a gente avaliou aí um cenário maior, o cenário do Sé, é, todos os afastamentos não Covid. A gente tem um outro braço do estudo sendo feito por outro grupo, que é afastamento Covid direto, e a gente avaliou os afastamentos indiretos, né, com esses desdobramentos. A gente tem o Force Mental, que é, é um estudo de é, saúde mental, que é uma outra área toda, que aí algumas dessas perguntas do professor Boixá vão estar avaliados no Force Mental, e a gente tem a, o Force Fellow, que o professor Boixá vai até inclusive participar essa semana ainda de uma das nossas é, mistrandas, concluindo com a aí, avaliação da, do impacto para Covid na força de residentes no país todo. Então, em termos de, é, de depressão, ansiedade, burnout, tem vários aspectos. Então, assim, é, são várias, a gente tem, tem o Covid corte, são várias linhas. aí tem um, hoje, temos 34 linhas diretas e indiretas em Covid, com 16 alunos é, que entraram nessa seleção excepcional é, no, em 2020 para estudar Covid. Então é foi, foi, tem sido um desafio, né? São, são agora 16 qualificações seguidas é, desses alunos, mas são todos alunos como Adriana são alunos que são profissionais da saúde, são médicos e enfermeiros, todos eles, que estavam na assistência o tempo todo é, e que também estavam na pesquisa e conseguiam produzir esse trabalho, que é um trabalho muito bacana. Tem, lógico, limitações como todos, mas é muito bacana. Então, a Adriana está de parabéns, porque ela desenvolveu isso né, no contexto de todo o restante da, da vida acontecendo aí. É, ela, ela se envolveu, como eu falei, na captação dos dados, ela entendeu profundamente o processo, se envolveu nas outras linhas que acontecem ao mesmo tempo, especialmente no fellow, né, é, é, e, e no mental, é, e a, ela também é, a, a, aprendeu nesse período estatística, até além do que a gente exige de um aluno é, de doutorado, então ela está muito tá, envolvida também na parte aprendizada estatística. É, então, eu, eu acho que a Adriana está qualificando, na verdade, é uma aluna que, segundo as regras do programa, a gente poderia pedir defesa sem qualificação mas a gente resolveu cumprir o pré-requisito, que ela queria mais um tempinho, mas ela está uma aluna já caminhando para a defesa. Eu agradeço demais os colegas que estão participando da banca aqui, professor Wilton, porque eu tenho imenso respeito, que participou da minha banca de qualificação, minha banca de defesa, da época, o professor Conchá, que o documento de qualificação tinha 400 páginas, né, professor Wilton? Então, assim, foi, acho que foi até um dos motivos, né, de... de... Mil. <risos> foi um dos motivos, inclusive, da, da mudança aí do protocolo do programa, né, para documentos bem enxutos na qualificação, é, e, e, assim, professor Boixá e, e a Dani que voltaram com certeza, né, voltarão com certeza em outras bancas. É, eu queria parabenizar o nosso programa, pós-graduação em ciências médicas, isso aqui é um feito. Todos os programas de pós-graduação da universidade praticamente pararam nesse período, na seleção que a gente entrou, só teve o nosso programa com seleção, e assim, o programa colocou 16 alunos do hospital, fora os outros alunos que entraram numa seleção excepcional para poder seguir com esses estudos COVID. Isso acontece porque a professora Laila que a nossa coordenadora ela é uma força motriz, é assim, uma pessoa do outro mundo com uma capacidade de realização inacreditável. Então, a importância dessas teses, que saem agora com publicações a 2 a um, múltiplas publicações, reflete a importância e a consistência do programa, né que caminha para a nota 6 agora. É, bem... Ah, eu tenho que parabenizar o grupo todo, são muitas pessoas, né, Isso não é um trabalho individual, não é um trabalho só da Adriana, né, é um trabalho imenso e esse, a gente se brincou aí uma linha na outra, então é um grupo só o Proudest, hoje tem 50 pessoas trabalhando em pesquisa, todo mundo voluntariamente, né, então a é uma força tarefa muito grande é, e eu queria sobretudo parabenizar e agradecer em nome de todo o time, o Cleandro né? o Cleandro é o nosso colega aqui reumatologista, é por incrível que pareça, é aluno de doutorado do programa também, eu não concluiu o doutorado, né? mas já está já coorientando esses trabalhos todos é, o, o, o fellow o, o, aliás, essas esses linhas todas foram desenhadas pelo Cleandro então, ele desenhou o projeto, a, a forma de coleta e fez análise estatística, né? o que é uma coisa é, assim, muito muito bacana. Então, o Cleandro, que eu não sei se entrou aqui, porque ele estava em uma reunião, mas é, nossa, toda, toda a gratidão pelo empenho dele e a paciência de realizar tudo isso. E a gente tem a outra linha, que é com o professor Everton, né, da economia, né, Adriana, que você citou ali, então a gente tem o, é, o Force Economy também, né, para a gente ver, doutor, do, do quando você falou que um dia de afastamento custa 600 reais, no caso do tribunal, então a gente vai quantificar isso, quanto custou esse afastamento, né, então a gente tem o Force Economy, a gente viu o, o significado do delay dos procedimentos, né, a gente teve mais de um milhão de procedimentos eletivos, né? adiados durante um período X de avaliação e a gente avaliou quanto isso custou e quanto tempo vai voltar para ter para a gente conseguir colocar a fila de novo andando aqui é, com dados do, do, do SUS, né, como tudo. É, bem, para mim é um orgulho imenso orientar esse trabalho, especificamente orientar a Adriana, a Adriana tem uma história com ela muito longa, tem muito orgulho, dela, muito orgulho, dela por estar aqui, por estar defendendo com essa capacidade, por ser assim, essa pessoa maravilhosa, forte, resiliente, e assim, só tenho, só tenho orgulho e gratidão por você ter me escolhido também para ser sua orientadora. E... Agora eu vou pedir para o Ricardo nos levar para o recesso. Mas nós vamos para a sala agora de recesso para a gente discutir. Então, Ricardo, nos leve lá para o outro ambiente. Voltando, então, Adriana. Adriana, a banca deliberou aqui e assim, esse foi decidido por unanimidade e aprovar a sua qualificação. Então, qualificação aprovada. Você pode fazer suas considerações finais aí, antes da gente encerrar aqui a cerimônia. Bem, primeiro eu queria agradecer a Deus né, por eu estar aqui podendo fazer parte disso, agradecer a Alícia, que ao longo aí dessa nossa história de 19 anos, é, tem participado de vários momentos da minha vida e desse também, agradecer pelo convite. É, realmente, a, a atuação do Cleandro foi única, sem ele realmente, e o pouquinho que eu sei de estatística eu devo a ele, e também a minha irmã, é, não sei se ela ainda está aqui, que tem sido assim, um, um apoio único em todas as etapas também, ajudando muito e estimulando. E foi uma das pessoas também que me estimulou para esse caminho da docência. Então, é, eu queria muito agradecer as pessoas. Quero agradecer também, em especial, a disponibilidade o tempo de cada um de vocês, que eu sei que todos têm várias atividades, várias e separar um pouquinho do tempo da vida de vocês para me ajudar nesse processo. Agradeço cada uma das contribuições, é, todas elas eu tenho certeza que vão deixar o meu trabalho, é, a minha a tese mais robusta e mais qualificada e Agradecer realmente por essa oportunidade e todos que contribuíram para isso. Os colegas, as colegas que estão, a Rebeca que estava aqui, que tem sido também uma fonte de apoio e incentivo. E agradecer também o Ricardo, que foi muito paciente comigo na organização aqui da, da, da sessão virtual, todos os momentos. Então, muito obrigada, doutor Wilton. É, saiba da minha admiração pelos seus trabalhos. Eu conheci virtualmente nas aulas do curso de docência da ESCIS e fiquei encantada com os seus artigos sobre educação e saúde. É, agradeço também, Dr. Rafael, nos conhecemos na disciplina de neuromodulação e eu ainda acho que a gente vai conseguir em algum momento trazer essa estimulação transcraniana e por corrente de uma forma melhor para ajudar as pessoas que não podem usar tanto remédio, então isso realmente me tocou. Daniela, não tenho nem o que dizer por ter sido essa colega parceira nas lutas lá na secretaria e também fora da secretaria. Então, muito, muito obrigada a todos. E agradeço pela aprovação, espero ter realmente, é, tem sido uma dedicação e tem sido um grande aprendizado, né um grande aprendizado mesmo. Muito obrigada a todos. Bem, Adriana, então, para, em nome da banca, né, parabenizando você, mais uma vez, elogiando você, o grupo todo, mas especialmente você que está carregando essa, essa linha aqui, é, dizer que, assim, além de todo mundo que a gente já agradeceu, agradecer sua família, né, é, seu marido, seus filhos, porque você só está aqui e só consegue fazer isso porque você tem, lógico, uma, uma rede de apoio familiar para isso, né, ninguém... Eu disse na última qualificação, Ricardo viu que até hoje eu só vi um, uma pessoa dizendo assim, eu estou aqui apesar da minha família, apesar de ter atrapalhado, eu cheguei. Os outros todos sempre estão agradecendo a família, porque é, a gente só, só chega com apoio, ninguém chega sozinho, né? Então eu sei que seus filhos estão torcendo muitíssimo por você, estão orgulhosíssimos da mãe, e assim, tem razão de estar mesmo, né? Uma batalhadora o vencedor. Então, agora vamos para frente, publicação do artigo, que na verdade já agora é só, finalmente, né, de, de ajuste de pequenas coisas em inglês, e se tudo correr bem, defesa no seu devido tempo, né? Temos tempo, vá com tranquilidade, e, mas a gente volta em alguns meses uh, aqui para você finalizar o processo e receber seu título de doutor. Então, é certo Parabéns, mais, mais uma vez, e vou então pedir para... É... Ricardo está perguntando se a gente vai deixar público a qualificação. Sim, podemos deixar pública, não foi dito nada que não possa ficar público, né? pode ser útil para outras pessoas, é... então podemos deixar. Diga, Adriana. Só reforçar o agradecimento realmente à família, meu marido, que tem cuidado das crianças e dado todo esse apoio, e a minha filhinha, que está doentinha, tadinha, mas... Prometeu que não ia ficar usando a internet Para não atrapalhar A defesa da mamãe Ela está quietinha ali no quarto Sem usar a internet para ajudar Obrigada a todos Vamos liberar ela para usar a internet então. então tá certo Vou agradecer a todo mundo o Ricardo pode encerrar a gravação E a gente se despede aqui gente Obrigada para todo mundo Tchau. E Até a próxima